Boa tarde pessoal, aqui é o professor João Fabro da Universidade Tecnológica Federal do Paraná com mais uma aula de Arduino básico com TinkerCad Circuits. Hoje nós chegamos na aula 7, na qual falaremos de funções. Então, nosso circuito aqui do semáforo inteligente, né? Eu vou aqui mostrar o código para a gente dar uma olhada de mais de perto. Esse código está começando a ficar um pouco complicado, né? A nossa função loop já não cabe na tela, né? Culpa, toda a área de edição, só ela, né? se a gente continuar trabalhando aqui, vai começar a ficar cada vez mais difícil de entender, tem que ficar rolando para cima e para baixo. Então, para resolver esse problema, existe o conceito de função. O que é que são função? São pequenos partes do programa que você coloca de forma separada e chama aqui na função loop, no void loop, né? que por sua vez é uma função e o setup também é uma função. Então, para tornar esse código aqui mais simples, mais legível, eu propus a ideia de utilizar uma função chamada testa botão, né? tá aqui ela comentado, né? que essa função vai substituir essas quatro linhas aqui, ó. se o pino 7 está com né, nível alto, ou seja, se o botão está pressionado, eu clico, né, eu mudo o valor da variável botão pressionado para true, ok? Então como é que eu faço isso? Eu já deixei pronto aqui, né? eu crio a função void testa botão Abre e fecha parênteses, né? esse parênteses aqui depois do nome indica que é uma função. E o void é o tipo de retorno, no caso aqui void em inglês quer dizer vazio, então nossa função não retorna nada. E aqui eu coloco as minhas quatro linhas, se o digital read do pino 7 né, for alto, né? se o botão estiver no nível high, eu mudo a variável o botão pressionado para true bastava ter feito isso, entretanto a hora que eu compilei deu um problema porque a função botão, né, a variável botão pressionado não tinha sido declarada então eu peguei a declaração dela daqui de dentro do loop e coloquei aqui logo no começo do meu programa então a variável booleana, botão pressionado foi criada aqui e aqui dentro do loop ela é inicializada com false e daí depois a hora que eu vejo aqui que é o momento de testar o botão, eu vou substituir essas quatro linhas então eu vou remover essas linhas aqui e vou deixar Substitui quatro linhas por uma e vou fazer a mesma coisa aqui nesse outro lugar que eu chamo testa-botão né? que eu chamo aqui o digital read então observem como o nosso código fica bem mais legível, bem mais simples, usando essa função testa-botão que está declarada aqui no começo do meu programa, tanto a variável testa-botão que é utilizada tanto lá no loop quanto aqui nessa função, a né? variável botão pressionado, quanto a função testa-botão que eu declarei aqui E chamei em dois lugares do meu código Então eu vou é, Executar esse código aqui agora Para ver aqui funcionando novamente O meu circuito né, Com um segundo no verde Meio no amarelo e um no vermelho E se em qualquer momento eu apertar aqui o botão Ele passa a três segundos No vermelho Ok pessoal? Então o objetivo da sala foi apresentar o conceito de funções, espero que vocês tenham gostado, até a próxima.